Fala galerinha! Vamos aqui voltando para casa, Maciota, Estação de Paripe! A pitoça cubana. Tá horrível. Tá uma merda. Bom. Visão bonita. Porra. Isso é todo dia. Isso é todo dia aqui. Ah! Pode! Voltando pra ciclovia. Eu acho que foi uma ótima. Porque repare quantas pessoas vocês vão ver daqui até a plataforma caminhando. Manda aí, bicicleta. Talvez bem pouco Mas caminhando mesmo, você vai ver Gente pra caralho véio. Daqui até lá, gente pra caralho Mesmo Os que nem tem porra nenhuma, que nem mora por aqui, não sabe de nada. Aí quer dizer que foi ruim. Daqui é ninguém cu. Era minha sobrinha. O tá caminhando, né? O saiu do ostracismo. Bicha inteligente, agora também é preguiçosa, viu? gosta de exercício não. Não gosto de educação física. Típica nerd, né? nesse momento que eu digo que eu fui um uma exceção né sempre fui nerd mas fazia educação física por pouco não entrei na no, no atletismo por muito pouco era cercado pelas físicas, né? Educação física e pela física em si. Opa, opa, opa, opa, pa, pa, pa, pa, que não pode correr mesmo. várias vezes cheguei a fazer aula de educação física sozinho sozinho eu como todo dia ia pra escola né Pá. não faltava aula eu tava lá cara de roupa ia fazer minha porrinha cadê meus colegas me abandonaram, facanas, todo mundo gente caminhando, a uma porra viado, deixa sua seta, cara estica o braço pensa que tá tá de boa jogando a porra do carro vai dele e viagem Esqueci, velho. Uma das primeiras igrejas do Brasil. A gente acabou de passar por ela. Não é exatamente passando por ela, mas passando na frente da entrada para essa igreja. Eu também nunca fui lá, não. Mas é aqui embaixo. Rapaz, é uma vergonha, né? Eu vou fazer 30 anos de vir para frente essa igreja. Não que eu seja católico, mas é ali. Tem que registrar, né? Vai à Tussa, eu quero minha parte, viu? Fazendo divulgação aqui de Salvador. Galera. O próximo ponto é o meu. Viu? Depois desse, é claro. Um abraço a vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Passei aqui pela Suburbana. Entre Parip e Plataforma. É isso aí. Um abraço pra vocês e tchau, tchau. Boo!